Bora falar sobre o que você precisa estudar de cada disciplina desde hoje até o Enem? Então, roda a vinheta, produção! Você deve estar se perguntando, mas professor, o que que cai no Enem? E aí, eu sou professor, né? Professor de Biologia. E eu sei que você odeia quando a gente fala assim, ó, ah, cai a matéria toda. né? Tipo prova de ensino médio, cai tudo, meu querido aluno, tudo pode acabar caindo. Então, a prova do Enem, ela vai cobrar os conteúdos dos três anos de ensino médio. Mas olha, você sabe que tem sempre aqueles conteúdos que aparecem com uma maior frequência, que são muito mais evidentes em cada uma das disciplinas. E nesses conteúdos, você, sem dúvida, tem que prestar muito mais atenção. Se você errar uma questãozinha ou outra que não aparecia no Enem, Há anos, não tem problema nenhum, mas esses conteúdos que são os mais frequentes, você tem que acertar, porque afinal de contas, eles vão ter um peso forte na hora da sua nota lá do SISU. Então, bora entender quais são os conteúdos que mais aparecem no Enem de cada uma das disciplinas. Então, a gente vai fazer assim, eu vou passar aqui para vocês, aqui na tela, os conteúdos que você mais precisa estudar em cada uma das disciplinas. Desde hoje até o dia da prova E aí você dá aquela pausada no vídeo Tira o print E aí estou, a dica Porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo Beleza? Preparado? Então vamos lá, hein? Se liga aí nos conteúdos que mais caem de física Tirou o print, bonitinho Legal, então agora se prepara que lá vem eles, os conteúdos que mais aparecem de Química! Foi? Opa, e agora vem ela, sua linda! a melhor das matérias, não é? Posso gerar controvérsias, mas é a mais bonita dos rinsos da natureza, que é a biologia. Então se liga aí nos conteúdos que mais aparecem de biologia no Enem. Foi? Tirou o print? Tudo certinho? Tudo bonitinho? Então, antes da gente ir para o próximo bloco de prentes, eu vou te dar aqui algumas dicas para você render melhor, estudar bastante e aprender tudo sobre ciências da natureza. Gente, vamos lembrar que saber o conteúdo é muito importante para você mandar bem na prova. Agora, como é que você vai estudar esse conteúdo? Às vezes, né, se você não estuda de forma correta, você perde tempo, você vai acabar se perdendo e não vai conseguir aprender de maneira efetiva Aqueles conteúdos de ciências da natureza. Então, sempre que você for estudar, tem que se organizar bem, para que assim você possa aprender e, logicamente, acertar as questões. Então, aqui vão três dicas que, sem dúvida, vão ser importantes para que você possa mandar bem. A primeira delas é foco na interdisciplinaridade. E palavra difícil! Você sabe que existem uma série de conteúdos que são interdisciplinares pela própria natureza exemplo, meio ambiente. Tem questão de problema ambiental em química? Tem! Em física, por exemplo, em geração de energia, de hidrelétricas, de usinas termonucleares? Também! e biologia, não vamos nem falar. É óbvio que isso vai aparecer. Um segundo ponto, uma segunda dica, é que você pode usar a tabela periódica ao seu favor. Ué, Oda, mas a tabela periódica não aparece na prova do Enem. Como é que eu vou usar? Cara, fica atento, porque às vezes a tabela periódica pode estar em alguma questão e aí você pode usar a tabela dessa questão para responder outras, entendeu? Então fica atento, pintou uma tabela periódica, já marca aquela questão que você vai aumentar a chance de você acertar não só essa, mas outras questões de química também. E a terceira dica é foque nas atualidades. Cai atualidades na prova do Enem de Ciências da Natureza? Cai, cai. Por exemplo, na prova do Enem do ano passado, apareceram muitas questões envolvendo petróleo. A questão do petróleo, a temática ambiental, desmatamento, né, queimadas, a falta de energia elétrica no Brasil, tudo isso pode acabar aparecendo na prova. Fique atento às atualidades, porque sem dúvida ó você vai aumentar muito a chance de acertar as suas questões. Olha quem está chegando aí! Vem, matemática sua linda! E aí, tirou o print? Ó, oh, vai guardando isso, isso aí vale ouro, né gente? E ó, também vale ouro algumas dicas para que você possa estudar matemática, né? Afastar esse bicho papão de muitos alunos na prova do Enem. A primeira dica é, larga agora a calculadora. Muita gente tem mania, né gente? Na hora de fazer conta, pega a calculadora, pega o celular. Na hora da prova, você vai poder fazer isso? Você não vai poder fazer. Então vai, vai se preparando desde já, sabe, pega o papelzinho, pega o lápis, faz a conta, faça algumas contas de cabeça, porque sem dúvida vai te treinar e vai te ajudar a ganhar tempo. A segunda dica é que é importante começar pelo básico, comece pelo básico, tem muita gente assim, ah, eu quero estudar log, eu quero estudar PA, PG, mas gente, se você não tiver uma base, você não vai entender log nunca. Então é muito importante que você tenha a base da matemática para que você possa dar os passos à frente. E é por isso que aqui no Desco a gente tem um curso todo de exatas básicas. Para quê? Para se você tem dificuldade, assistam primeiro essas aulinhas básicas que aí depois com certeza você vai voar na matemática. terceira dica é não negligencie a teoria. Muitas vezes, quando você estuda a teoria matemática, isso vai te ajudar a aplicar na hora dos exercícios. Muita gente só quer saber, né? Decorar, decorar, decorar, decorar a fórmula. Não é isso. Busca ali qual é a base teórica daquela forma. E já que você sabe que exercício, exercício, exercício, exercício é o segredo, então, gente, a quarta e última dica é não deixe de fazer exercício. Só ali você vai ter uma ideia de como que aquele dado conteúdo vai aparecer na prova do Enem. Você vai ter uma ideia de quais são seus principais erros, quais são seus pontos fracos e você vai poder trabalhar para reverter esses pontos fracos até a provinha do Enem que já já vai chegar, entendeu? Bora falar da área de humanas. Então olha quem está vindo aí. Vem história, vem história, vem história. Foi? Então, agora se liga nos conteúdos que mais aparecem de geografia. Ser ou não ser, eis a questão. Gente, dê uma olhada aí nos conteúdos que mais caem de filosofia. E agora, para terminar com a área de Humanas, lá vem ela, a nossa querida Sociologia. E aí, tudo printado? Pronto para a gente poder ir para o último bloco? A gente já já está indo para o último bloco, mas vamos pensar aqui, ó, três formas importantes para você estudar os conteúdos de Humanas. A primeira delas é... Pense sempre no contexto, sabe? Você não tem que sair decorando um monte de data. Não, gente, isso aí já passou, né? Um monte de autor, de filó, não. É muito importante que você entenda, assim o contexto, para que você possa entender as causas, o processo e as consequências. É lógico que isso aí faz pouco, todo sentido do mundo na hora de estudar as ciências humanas como um todo. A segunda dica é estude de forma cronológica e pense de forma cronológica também. Não faz sentido você estudar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial antes da Primeira, entende? E aí depois você vai para a Revolução Francesa. Tente pensar de forma cronológica, estabelecendo as relações de causa-consequência, estude dessa forma, sem dúvida isso vai te ajudar também. E a terceira dica é que você precisa ir Além da teoria. Ah, professor, mas fazer exercício é só matemática, é só exatas. É claro que não. Você também tem que fazer muito exercício na prova de humanas, para que assim você garanta que você entenda qual é a cara da prova, a interpretação do texto, os comandos da questão, que tudo isso aumente muito as chances de você acertar as questões na hora do Enem. E agora? Chegou a sua hora, linguagens! Pode entrar, português! Foi? E pra finalizar, ela, a mais linda! Vem, literatura! Antes de fecharmos, deixa eu te dar duas dicas para você mandar super bem em linguagem. A primeira delas é se liga, se liga muito na palavra-chave e no comando de cada questão. Às vezes né, a questão ela pode ter um texto imenso, mas vai no comando da questão. O comando da questão é a pergunta, mas normalmente não é uma interrogaçãozinha que está ali. Você vai ter que marcar a alternativa que mais corretamente vai complementar esse dado comando. Treina, gente. Treina que você vai enxergar como responder essas questões do Enem. E por falar em treino, adivinha o que o Oda vai falar? Exatamente. Muita gente pensa assim, né? Linguagens é só interpretação. Não, gente. Não é só interpretação. É teoria também. É muito importante que você também estude, sim, os conteúdos e exercite, exercite, exercite. Exercitar, resolver questão é um mantra que todo vestibulando tem que repetir a todo momento e, mais do que repetir, tem que fazer para garantir um bom resultado. E aí, essa lista já te ajudou? Ah, eu tenho certeza que sim. Se te ajudou, não esquece, deixa aí o seu like, o seu joinha e se inscreve no canal tem ó, muita coisa boa que a gente está preparando para garantir a sua melhor preparação. E ó, aproveita e escreve também no comentário aquilo que você já estudou. Eu vou ler os comentários e espero ver que você já estudou bastante coisa que a gente apontou aqui, né que é importante para caramba no Enem. E ó tem um papo sério, né? Porque assim, como é que você vai separar esses conteúdos para estudar semana a semana, desde hoje até o Enem? Como? Vou te dar uma dica bem legal para você saber exatamente o que estudar e mandar bem na hora do Enem. Ah, agora eu vou precisar puxar a sardinha pro Descomplica. Por quê? Gente, não sei se você sabe, mas tem turma nova começando agora, gente. Uma turma nova começando que você vai saber exatamente o que estudar separadinho, bonitinho, semana a semana até o Enem. Você não vai deixar nada de lado. Vai ter todo o conteúdo desde agora até a bendita provinha do Enem, entendeu? Ó, e lá não tem só aula não, tem aula, muita, muita aula. Mas também tem muito o exercício que você se ligou, é peça fundamental do seu sucesso. E não dá bobeira que aqui na descrição do vídeo você tem um link para assinar o Descomplica com desconto. Enfim, galera, agora sim a gente está chegando no final do vídeo. Eu espero muito que você tenha curtido. Conta aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Fala assim para gente. É muito importante a gente receber esse seu feedback. E não esquece, né? Dá o seu joinha. Siga a gente. E ó, ativa o sininho para receber as notificações de todo vídeo bacana que a gente estiver postando aqui para você. Beleza? Um grande beijo no coração de todos. Só para os meus queridos alunos, hein? Ó, superfície de contato variabilidade genética, seleção natural beijão gente, valeu até a próxima, tchau tchau